Bom dia, gente, tudo bem? Hoje é quarta-feira, Natal tá chegando. E hoje é um daqueles dias, assim, que eu tô meio desanimada aqui em casa, sabe? Isso acontece aqui de vez em quando também. É... Acho que eu tô triste, só assim... Não triste, eu tô... É, eu tô um pouco triste, porque esse ano o Natal vai ser muito diferente aqui em casa. É... A gente infelizmente não tá com a família né como vocês sabem meu irmão tá no Brasil e eu tô bem feliz por ele mas ao mesmo tempo eu tô sentindo já assim ó... ai complicado. lembro que eu falei num outro vídeo sobre como a gente costumava sempre passar o Natal juntos, né, em família, com a mesma, na casa da mesma tia, com toda a família reunida e tal, assim, bastante tradicional o nosso Natal. Ah, então, não sei. Eu acho que é isso que tá, que tá me deixando, assim, à medida que vai chegando mais perto do Natal, eu vou... Mas, só que dessa vez a gente vai, é a primeira vez que a gente vai passar com uma família que a gente nem conhece direito, sabe? A gente conheceu eles uma vez só na igreja e na verdade, assim, a gente tá super, super, super um, animado com receber eles aqui, conhecer eles e ouvir as histórias deles e a gente acha que vai ser, assim, uma oportunidade ímpar, porque eles têm... A gente ouviu um pouco da história deles, só assim, e, e já é de arrepiar, sabe? Eles são asilados aqui na Suíça, eles vêm do Irã, e acabaram de ter um bebezinho recém-nascido, então a gente convidou eles pra virem aqui, e eu acho que vai ser muito, vai ser assim, muito especial ter eles aqui em casa. Mas então, é só isso, assim, tô meio borocosho hoje. De novo, filmando de dentro do carro. Parece que essa semana eu só filmo dentro do carro. Eu estou parada no trânsito, então eu resolvi falar com vocês. <risos> Contar que o resto do dia foi Foi um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor, sim, um pouquinho. Assim tá melhor. Olha, vocês estão assim, num lugar um pouco. se eu frear um pouquinho mais rápido, vocês caem. Então, se segurem. É. Fui no Quiroprata hoje de novo Aí eu cheguei no Quiroprata, tirei uma foto, postei no Instagram falando Cada vez que eu venho aqui, eu tenho a impressão de que eu tô entrando numa sala de tortura <risos> Aí eu mandei essa mensagem, ele entrou Aí ele falou, deita aqui, como, perguntou, como é que eu tava e tal E falou, deita aqui então nessa mesa ou cama, cadeira, sei lá e ele começou a prender as minhas pernas com fitas Juro pra... <risos> Juro pra vocês Eu vi Que que é isso que ele tá fazendo comigo, que horror, eu nunca vi isso Enfim, prendeu as minhas pernas assim com fitas E falou, agora eu vou esticar a sua coluna ah, meu chapéu, já começou a me vir aquelas imagens assim de tortura medieval, sabe, na cabeça o cara esticar o meu corpo, ele vai me cortar no meio aqui Exagerada Aí tá, daí começou a puxar, empurrar, puxar, empurrar E na verdade foi bem de leve, assim, não deu nada Foi até, até sei lá, gostoso não foi, mas enfim, foi tranquilo Aí ele me quebrou inteira de novo, estralou tudo hoje aqui, o pescoço para um lado, o outro, as costas Ui, dá um ruim até de lembrar Terminou isso ele falou, então agora você pode vestir seu sapato de novo e fica aqui esperando que a minha assistente vai vir te buscar Porque a gente vai fazer um tratamento elétrico Eu não consigo nem falar sem rir Um tratamento elétrico de choquinhos e quando eu escrevi que eu achava que era tortura Eu não sabia o que tava me esperando ainda E na verdade no final foi uma delícia Foi como se fosse uma massagem Enfim, essa foi a minha tarde De tortura Que no final foi super gostoso Oi gente, tudo bem? Olha com quem eu tô, a gente tá passeando Oi, eu sou a Carol, prazer <risos> tudo bem? Adoro os vídeos de vocês, sofázona <risos> Encontrei uma fã no shopping hoje, vim aqui fazer umas compras de Natal Agora ela está me seguindo aqui, querendo passear comigo Porque ela quer o autógrafo, ela gosta muito de gente Ai gente, ele é muito lindo! Ele é mais lindo pessoalmente do que nos vídeos Hum, olha que legal isso! Olha esse chão! Que massa! Com o mapa da região onde a gente está e aqui em cima no acho corredor. Não, você, sim, não, não é, porque ó, aqui em cima diz os lugares. É o mapa do cantão de Ben, eu acho. disso aponta os lugares que você tá. E ó, aqui é Interlaken. E Interlaken é aqui ó, que é uma cidade entre dois lagos, que é o Lago de Thun e o Lago de Brind. E é muito legal. Tchau. <risos> <risos> <risos> Tchau. <Tienes>, né? <risos> engraçado <risos> como o pessoal como as crianças e adolescentes quando a gente vê uma câmera querem ficar dando tchau sabem que é pra eles, sabem que é pra Nossos fãs aqui estão pedindo para ver o canal Dando um oi agora eles vão participar com a gente A <risos> canal <risos> O que Só o pé enrolar? Alô! Tchau! Tchau! Tchau, Tama! Geralmente os adolescentes que entendem o que a gente está fazendo quando, quando vem uma câmera vieram perguntar se a gente tem um canal e pediram para a gente escrever o canal que a gente tinha e eles estão seguindo o canal agora também, eles vão dar uma olhada aqui, que é <risos> muito legal. Até depois. Quero fazer uma pergunta para vocês. Se eu estou aqui cozinhando para a nossa janta e eu estava pensando nisso e pensando no Natal. Então eu queria saber o que, que vocês vão fazer no Natal. Vocês têm algum tipo de tradição? Vocês têm algum tipo de comida que vocês fazem todo ano? Conta pra gente. Esse ano a gente está se batendo um pouco, porque nós mudamos o nosso estilo de vida, nós somos agora veganos e por causa disso não pode mais ter peru de natal, não pode mais ter tender no natal então a gente está procurando receitas de todos os lados para ver o que, que a gente tem de possibilidade para fazer para receber as visitas que a gente vai ter e também porque o nosso grupo de amigos vai fazer uma comemoração de natal no dia 23 nós não vamos poder comer o que eles vão comer lá, eles vão fazer fondue e a gente vai até só ficar olhando então estou aceitando sugestões Escreve aqui embaixo nos comentários o que, que vocês fazem no Natal E se vocês têm alguma ideia de uma comida boa, vegana, que a gente possa fazer Nós somos todos ouvidos, vai ser muito bom ouvir de vocês Obrigado! Posso ser grata mais uma vez por comida? Ai, ai, ai. Hoje a gente achou essas massinhas no mercado sem glúten E vegano e tudo, tudo, tudo de bom E agora a gente vai comer wraps com... Ei, tá faltando feijão o feijão. Ah, eu não acredito. Ó, o problema resolvido aqui, a gente só esquentou um feijãozinho. Então, Wraps a Moda Dani, janta rápida, fácil e saudável é massinha, sem glúten, um pouquinho de humus. um pouquinho de massa. Um pouquinho de salsa sardente. Um pouquinho de guacamole. Se você não sabe como fazer guacamole Vai lá no canal que se chama Vivendo com Saúde Olha na receita da batata com chili Lá que eles te ensinam Uma receita maravilhosa de guacamole o que mais? Saladinha hum, E um feijãozinho. Um fichãozinho. Pronto, enrola isso e come E agora como que faz? Pra não cair tudo pra fora? Não, não faz, vai cair Gente, muito obrigada por assistir o vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É, amanhã tem mais. <risos> Tchau. Calma. Então fala. <risos> Dia 24 vai ter sorteio. Uhum. Quem ainda não se inscreveu. Se inscreve aí, a gente vai pôr um link aqui E vamos lá, vamos lá, vamos participar Que são é um presentinhos suíços que a gente escolheu de coração pra vocês Bem, Tchau, gente, um beijão, até amanhã Até, tchau, tchau. Yes, conseguimos falar tchau juntos